Viva! Vamos resolver aqui um exercício sobre a cardinalidade de conjuntos finitos. Eu escrevo aqui finito entre aspas porque esse termo não foi definido. O que a gente vai usar aqui é a nossa compreensão intuitiva do que significa dizer que um conjunto é finito. O adjetivo finito pode ser definido matematicamente. De fato, há mais de uma definição possível. Mas a gente não vai precisar de nenhuma dessas definições aqui agora. A primeira pergunta que a gente deve se fazer quando se depara com um exercício como esse é, obviamente, por onde começar. Já que eu não defini o que significa dizer que um conjunto é finito, pelo menos eu tenho que ser capaz de dizer aqui como é que um conjunto finito pode ser construído. É com base nessa construção dos conjuntos finitos que nós vamos propor uma definição recursiva para a operação de cardinalidade, dado aqui pelo símbolo do jogo da velha. Uma operação que nós queremos que se aplique a um conjunto finito e retorne um número natural. A pergunta inicial aqui, portanto, é como que pode ser construído um conjunto finito A? Ah, eu digo que há duas possibilidades de construção, baseado numa noção intuitiva de tamanho de um conjunto, ou na ideia de que um conjunto se constrói pela adição de novos elementos, podemos considerar primeiro o caso do conjunto mais pequeno que conseguimos imaginar, o conjunto ao qual não é possível retirar mais nada, o conjunto vazio. Note que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto C dado. Em particular, se o conjunto C for ele próprio não vazio, podemos dizer que C contém propriamente o conjunto vazio. Afinal de contas, ele contém pelo menos um elemento e o vazio não contém nenhum. A outra possibilidade de construção agora é aquela em que o conjunto A é não vazio aquela em que o conjunto A finito é construído a partir de um outro conjunto B finito anteriormente dado, pelo acréscimo de um certo objeto, Bzinho, que não estava no conjunto B. Será que sempre é possível escolher um tal objeto Bzinho? Bem, se não for possível, isso é porque o conjunto Bzão contém todos os elementos do universo, e, portanto, não é possível construir um novo conjunto nesse passo recursivo a partir do conjunto B. Por outro lado, se eu quero que esse passo recursivo tenha alguma valia, vale a pena imaginar que, para todo o conjunto B, há pelo menos algum outro conjunto Bzinho, que não esteja dentro dele. Ou seja, que há um estoque potencialmente infinito de objetos que possam ser colocados fazendo o meu conjunto crescer mais e mais. No presente caso, vale notar que o conjunto A contém propriamente o conjunto B. A outra pergunta que a gente deve se fazer antes de atacar o problema em questão diz respeito ao tipo da operação jogo da velha. Quando falo em tipo aqui, eu quero dizer qual é o input esperado. Qual o output esperado? Ora, sabemos que o input desejado dessa operação é um conjunto finito, arbitrário, o que quer que seja finito, segundo a nossa intuição. Enquanto isso, o output esperado para essa operação é um número natural. O nosso objetivo ao definir tal operação é usar tal número natural para mensurar o tamanho do conjunto A. A maneira como faremos isso é buscar uma implementação que nos permita contar o número de elementos do conjunto A. Este procedimento de contagem será, portanto, implementado em dois passos. Um deles contemplando a construção base dos conjuntos finitos, no qual um conjunto finito vazio é dado à partida, e o outro, contemplando o caso recursivo da nossa construção dos conjuntos finitos, no qual o conjunto finito do qual tratamos aqui é construído a partir de um outro conjunto finito dado anteriormente pelo acréscimo de um objeto adicional. Assim sendo... Eis uma definição recursiva possível que pode ser formulada aqui. No caso base, em que o conjunto em questão é vazio, ou seja, o menor dos conjuntos possíveis segundo a relação de inclusão, podemos tomar a cardinalidade desse conjunto como o menor dos números naturais, o número zero. Nada nos obriga a tomar este número natural específico. Qualquer outro número serviria. Mas parece razoável tomar o menor dos naturais para representar o tamanho do menor dos conjuntos. O próximo caso a considerar no passo recursivo é aquele em que um certo conjunto B finito foi dado à partida. Um certo objeto B fora do conjunto B também foi dado. E o conjunto A foi construído pelo acréscimo do objeto B ao conjunto P. Neste caso, podemos definir a cardinalidade do conjunto A como sendo o sucessor da cardinalidade do conjunto B, ou seja, o resultado de adicionar 1 à cardinalidade do conjunto B. Observe que o nosso passo base dá conta desta situação e que a cardinalidade do conjunto finito A é um número natural, zero. Assim como esperávamos a partir da definição do tipo da operação cardinalidade. O passo recursivo, por sua vez, dá conta desta outra situação, na qual um conjunto B foi dado a partida, finito, um objeto Bzinho fora desse conjunto B também foi dado, o conjunto A foi construído adicionando B a B, e supondo, portanto, que a cardinalidade do B já foi definida como um número natural, buscamos o sucessor deste número, que também é um número natural. Note que esta definição, dada em dois passos, só faz realmente sentido no caso em que o conjunto A possui um certo número de elementos que pode ser contado no número finito de passos mas, neste caso, ela não será definida de maneira recursiva, como fizemos aqui. Em particular, não poderemos usar a ordem sobre os números naturais ou sobre qualquer outro conjunto para fazer essa definição. A definição de cardinalidade não diz respeito à ordem. O que é relevante nessa definição é uma outra medida, uma medida de tamanho, e isso já indica que, no caso de conjuntos infinitos, cardinalidade e ordinalidade não são conceitos equivalentes. Por fim, eu gostaria de testar essa definição com um caso particular. Eu quero considerar o caso dos conjuntos ditos unitários, os conjuntos que intuitivamente possuem apenas um elemento dentro. Ora... De que forma tal conjunto pode ser construído? Eu afirmo que os conjuntos unitários podem ser construídos a partir do conjunto vazio, adicionando um objeto a este conjunto. De fato, quando eu digo que A é igual ao conjunto com o objeto B dentro, isso é equivalente a dizer que ele é a união do conjunto vazio com o conjunto que tem o B dentro. Ou seja, ele é construído pela adição do objeto B ao conjunto vazio, ao qual tal objeto não pertence, pois o conjunto vazio não tem nenhum objeto dentro. Ora, neste caso, a cardinalidade do conjunto A é, pelo passo recursivo da definição acima, igual à cardinalidade do B, que é o conjunto vazio, mais 1, representando a adição do elemento Bzinho. O passo base da definição de cardinalidade nos diz que a cardinalidade do vazio é igual a zero. Por conseguinte, conseguimos concluir assim que a cardinalidade do conjunto A é 1, como esperávamos. Se o conceito de cardinalidade fosse primitivo, nós poderíamos usá-lo para definir conjuntos unitários como aqueles conjuntos que têm a cardinalidade 1. No entanto, na prática, é mais útil definir conjuntos unitários usando uma outra estratégia, se pensarmos na categoria dos conjuntos ligados por flechas dadas por funções totais, um conjunto unitário é um objeto final, isto é, um conjunto para o qual existe uma e somente uma função total a partir de qualquer outro conjunto dado como domínio. Essa função é vazia ou leva todos os eventuais objetos do domínio no único objeto que pertence ao conjunto unitário. Uma última observação. Note que nessa definição que acabamos de construir, apenas esta parte é relevante. Todo o resto foram apenas considerações que nós fizemos para poder justificar essa definição. Além disso, na definição só aparecem os seguintes símbolos da teoria dos conjuntos. O conjunto vazio a noção de pertinência e eventualmente também a operação de união observe contudo que podemos reformular a nossa análise inicial sem usar a operação de união mas falando simplesmente no acréscimo de um certo elemento b a um dado conjunto sem especificar uma forma pela qual esse acréscimo possa ser feito o símbolo de igualdade representa somente a cópula é o conjunto a é vazio e todos os demais símbolos podem ser reduzidos a simplesmente o símbolo primitivo de pertinência da teoria dos conjuntos.